Sempre me perguntam né quem, quais foram as minhas inspirações. Então, claro, vi muito, assisti muito a Glória Maria fazendo reportagens pelo mundo. E eu quis muito fazer algo parecido. E sempre falei em casa, nossa, se eu pudesse fazer algo parecido com o que ela faz, eu acho sensacional, porque achava aquelas viagens maravilhosas. Ah. E no começo da carreira a gente acha... É, tem um pouco dessa ilusão, né? Nossa, viagem, mundo à Olha, mas eu sei nem que... sei se não, porque na verdade eu acho que o que aconteceu com você e aconteceu comigo, porque eu entrei no jornalismo para viajar. É, então, foi. Eu, eu é. também me. Falei, quero conhecer com isso. Como também. é que vai ser também. jornalista, jornalismo. né? Que viaja para fazer coberturas. No nosso caso, meu e imagino que o seu também, nós fomos para onde? Para onde? Para bancada. Para bancada. Nós fomos apresentar é. telejornais, não ou difícil. seja... Não viaja nunca. Não viaja, muito muito não, difícil, pode. a não ser quando é uma cobertura muito é especial, né? Uh, no mais, não, são os repórteres talvez isso, por isso, né, viagem. Joyce? Não, é. eu Mas o nosso trabalho acho que, que nos possibilitou viajar, né? De outras formas, É, isso, graças certeza. a Deus. É. E, e ela, agora Maria, com certeza foi uma inspiração. E a do Cine na reportagem também.